Oi gente, aqui é a Aja Isabel Eu estou aqui no mais um vídeo um Hoje chave Rainbow Friends Amigo da Coíris Beleza Vou para ônibus Mas cheguei no ônibus Entrei no ônibus agora Não sai daqui Estou indo em uma viagem de campo Todo mundo em uma viagem de campo Beleza, beleza Estou viajando É mais próximo tá capítulo Beleza Tá próximo capítulo 1 Ah, o capítulo 1 Capítulo 1 de Rainbow Friends Fragment Games oh, Vou tirar a classificação de já tirei, agora, vai carregar, esse game foi, vai carregar, esse game foi, ai, ai skip, ai, cadê eu, estamos indo pra parte de rivações hoje, beleza, ah não, mandou a pular cara, é pra direita no meu, Menino! Bem-vindo! Eu preciso da sua ajuda. Tá de lindo, né? Eu vou caíra. Todos que você precisa de família, enquanto eu te colocar aqui. Com a sorte. Nino. Ah, mais Mas um, como é assim? Esse, eu assim mais um pô. Já peguei Agora eu vou direto para aqui É bom Consegui Chegar ao teatro Beleza Beleza vou chegar ao teatro hoje Agora só faltam Seis blocos foram Pegas Beleza que esse gravação não pode ser desconectado. Chega ah. que eu faço o okay. quê? Tá desconectado. A gente tem que falar desconectar Não, não é possível desconectar, não é possível Você é que tem, você me paga Você me paga, Roblox